A graça e a paz a todos os nossos irmãos. É, Segunda Coríntios capítulo 2, o versículo 4 diz assim, nos quais o Deus deste século cegou o, os entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É, o apóstolo Paulo escrevendo esta carta, 2 Coríntios, capítulo 4, é, versículo 4, meus amados irmãos, ele fala sobre o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Quem é que rege o sistema deste mundo? Nós sabemos que é Satanás. Satanás, ele é o Deus desse século. Ele cega o entendimento das pessoas. A Bíblia diz que ele até se transfigura em anjo de luz. Eu estou trazendo essa mensagem hoje, direcionada exatamente a uma classe de pessoas é, que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que estão dentro da igreja de Deus, que até participam da ceia que são membros arrolados, que têm as suas carteiras de membro, mas são cegos, estão com as suas mentes cegadas pelo diabo. São pessoas que são incrédulas. Elas são incrédulas. Elas não conseguem enxergar o tempo que nós estamos vivendo. É uma parte da igreja cega, é uma igreja cega, que não entende a época que nós estamos vivendo. Quando você vai dizer a esta igreja que Jesus está voltando, ela não aceita, ela briga com você, ela apela com você. É uma igreja cega, que foi cegada pelo Deus deste século. É uma igreja que está tapada para as coisas espirituais. É uma igreja que está voltada para o materialismo, ela está voltada para as coisas deste mundo. Ela está voltada para a teologia da prosperidade. Mas quando você fala da volta de Cristo, ela não aceita é uma igreja que não entende a escatologia, ela não entende o apocalipse, ela não entende o livro de Daniel, é uma igreja que não entende a doutrina milenar, ela não consegue entender, ela não entende a lei das primícias, ela não entende a figueira. Nós temos visto muitos cristãos que fazem parte desta igreja. Irmãos, isso é tão triste, isso é lamentável, porque Jesus vai voltar e, ele, e esta igreja cega pelo Deus desse século, ela vai ficar na grande tribulação. Eles ignoram a, a época da volta de Jesus, eles não aceitam. Você vai falar que Jesus está tá, tá vindo por esta época, eles apelam com você. Pastores, até doutorados em teologia mestrados, graduados, mas não aceitam a ideia de que Jesus vem buscar a sua igreja em um arrebatamento pré-tribulacionista. São pessoas incrédulas, pessoas cegas pelo Deus desse século, elas estão com a sua mente cauterizada, estão com seus ouvidos tapados, tendo comichão nos ouvidos, elas, eles não enxergam. Eles não entendem as escrituras de Mateus 24, eles não entendem as escrituras de 2 Tessalonicenses e usam essas escrituras fora do contexto para colocar a igreja na grande tribulação. Eles usam essas escrituras de Mateus 24, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que são textos direcionados a Israel e aplicam na igreja. Então são pessoas que não têm o entendimento das escrituras. Por que não têm o entendimento? Porque eles blasfemam do Espírito Santo. A pessoa que não tem é, a unção do espírito, ela não entende as coisas de Deus, ela não entende as coisas espirituais, ela não entende o tempo, ela não entende a doutrina heptamilenar, ela não entende a figueira, ela não entende o casamento judaico, ela não consegue entender a lei das primícias. São pessoas que são muito mais incrédulas, que estão dentro das igrejas, que se dizem cristão, como eu disse, que faz parte de um hall de membro de uma igreja, mas são pessoas que são muito mais incrédulas do que os senhores do mundo. São pessoas que são mais incrédulas do que a nova ordem. Porque a própria nova ordem mundial, eu já estudei sobre isso, eu estou falando uma coisa que eu sei, a própria nova ordem mundial, ela diz o seguinte, que é impossível, a implantação de um governo mundial sem a remoção dos chamados peixes. E nós sabemos que os peixes é a igreja, é o símbolo do cristianismo, é o corpo de Cristo. Então a própria nova ordem mundial, ela crê no pré-tribulacionismo, ela diz isso, a nova ordem mundial, ela prega isso, ela diz assim que é impossível a implantação de um governo mundial, porque eles sabem disso, eles sabem que a igreja ela freia a ascensão do anticristo. Então a nova ordem ela diz isso, que é impossível a implantação de um governo mundial sem a remoção dos chamados peixes. Aí me veem esse, esses evangélicos dessa outra corrente escatológica, incrédulos, cegos pelo Deus desse século, que não entende as escrituras, que não entende o apocalipse, que não entende o livro de Daniel e coloca a igreja na grande tribulação. São pessoas que estão cegas, meus irmãos. Isso é triste. Elas estão cegas pelo Deus desse século. E é isso que ele quer. Ele quer que as pessoas se mantêm cegas. Ele quer que as pessoas se mantêm com a mente tapada, cauterizada. Pessoas que parecem que colocaram cimento, massa de cimento dentro do ouvido. O ouvido está tapado, não consegue ouvir que Jesus está voltando, não consegue enxergar, os olhos estão vedados, tem uma venda nos olhos. É o Deus desse século que tem feito isso. E mesmo dentro da corrente pré-tribulacionista, também tem pessoas cegas, tapadas. Elas creem no pré-tribulacionismo, elas sabem que Jesus vai voltar, mas elas não creem que ele vem por agora. Eles adiam para daqui a 100 anos, 200 anos. Então isso é, isso é papel do Deus deste século. Ele quer que as pessoas se mantenham cegas. Ele quer que as pessoas se mantenham desinformadas. Porque acontecendo o arrebatamento, essas pessoas ficam aqui. E ficando aqui, será mais fácil dele controlar essas pessoas com a marca dele, a marca da besta, porque as pessoas não vão suportar. Muitos que estão dentro das igrejas hoje, que dizem que é cristão, que canta na frente da igreja, que faz parte do rol de membro, até prega, são obreiros. Mas na hora que vier a grande tribulação, se estiver aqui, não vai suportar. Muita gente só tem crentes, crente de nome, são os chamados cristãos nominais. Esta igreja nominal, esta igreja incrédula, ela vai ficar para trás, ela vai perder o arrebatamento. Meu irmão Deus, ele me deu esta mensagem nessa madrugada, para alertar a igreja. A igreja, ela precisa de acordar, a igreja precisa de abrir os olhos, ela, ela precisa de abrir os ouvidos. É uma igreja totalmente cauterizada, é uma igreja que está com a sua mente tapada pelo diabo. Ela não aceita essa mensagem do Maranata. Ela não quer essa mensagem. Ela está acomodada com esse mundo. Ela não quer ir para o céu. Ela está com uma mulher de ló. Ela está com um umbigo enterrado aqui nesse mundo. Mas você querendo ou não, você aceitando ou não você pode fazer o seu cronograma, mas o cronograma é de Deus, o cronograma ele é pré-tribulacionista, e não adianta você contestar, vai acontecer o arrebatamento, e é iminente. Nós estamos ensinando isso desde o ano 2015, mas as pessoas não entendem, tem muita gente que não entende isso, não consegue entender, por que não consegue entender? É porque o Deus deste século cega as pessoas. De tanto blasfemar de Deus de tanto blasfemar do, do nome de Jesus, de tanto blasfemar da trindade, então Deus enviou essas pessoas à operação do erro. Paulo diz que essas pessoas vão ser julgadas porque deram crédito à mentira. Hoje a mentira ela tem mais aceitação do que a verdade. As pessoas que pregam a mentira, elas são aceitáveis, elas são bem aceitas. Mas quem prega a verdade não tem aceitação. Os canais que pregam a verdade não tem nem escritos, não tem aceitação. As pessoas não aceitam. Agora veja os canais que pregam a mentira, que torcem a palavra, que colocam a igreja no lugar de Israel, estão lotados de escritos. Porque as pessoas cegadas pelo Deus desse século, elas são vulneráveis à mentira. Elas são insensíveis ao Espírito Santo. Elas não entendem as escrituras. Por quê? Porque... As escrituras, só entende as escrituras quem é espiritual. O homem natural, o homem carnal, ele não entende a palavra de Deus. E tem muito cristão carnal dentro da igreja. Tem muito cristão dentro da igreja que é nominal, ele não é nascido de novo. Embora ele faz parte do... do... Do, do hall de membro da igreja, tem uma carteirinha de membro, até ceia na igreja, mas ele é um homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque ele está cegado pelo Deus deste século. Satanás é o Deus desse século. Então as pessoas não conseguem entender. Elas, como eu disse, elas são mais incrédulas do que o pessoal da nova ordem mundial. Porque a nova ordem sabe que é preciso que aconteça a remoção da igreja É preciso que aconteça Um arrebatamento pré-tribulacionista Para que eles implantem o governo mundial Eles pregam isso Eles sabem disso Satanás também sabe disso Satanás sabe que com a igreja na terra Não tem como ele realizar os seus projetos De um governo mundial Mas a igreja incrédula Cegada pelo Deus desse século Ela não crê em um arrebatamento pré-tribulacionista Porque ela está cega ela confia nos seus cursos teológicos, ela confia nos seus mestrados, nos seus graduados, mas ela não confia no Espírito Santo. E de tanto braço chamado Espírito Santo, Deus enviou essas pessoas para a operação do erro. Então as pessoas hoje estão vulneráveis à operação do erro, meus irmãos. Então o arrebatamento da igreja ele é para um pequenino rebanho, ele é um remanescente pequeno. Um remanescente pequena que vai ser arrebatado. Então, nós estamos trazendo essa mensagem de alerta. Mas as pessoas não querem escutar. Elas não querem ouvir. Porque elas estão cegas pelo Deus deste século. O Deus deste século cedou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Eles não entendem escatologia. Eles não entendem. Apocalipse, eles não entendem Daniel Então é por isso que está essa confusão tremenda aí, meus irmãos Porque a pessoa que não entende esse assunto Ela quer insistir em ensinar uma coisa que ela não sabe Então é por isso que está essa confusão toda aí Nós temos que ficar atentos Porque a noiva de Cristo, a verdadeira igreja de Deus Ela não será enganada Ela será levada daqui dessa terra em um arrebatamento pré-tribulacionista e sem nenhum arranhão. Amém, meus amados irmãos? Que Deus abençoe a todos, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça, nos dê a vitória, nesses dias tão difíceis, em nome de Jesus. Amém.